WhatsApp clonado pode ser um problema, você já passou por isso? Espero que não! Mas é sobre isso que a gente vai falar e como evitar que o seu WhatsApp seja clonado da sua casa lotérica. Bora comigo? Bora lá? Olá, tudo bem? Meu nome é Neymar, sou consultor lotérico e também o fundador da Adora Soft. Infelizmente, tem sido cada vez mais comum a gente saber que as pessoas estão tendo seu WhatsApp clonado, mas eu vou te explicar como é que isso acontece na prática funciona mais ou menos assim a pessoa pode ter o seu whatsapp clonado quando ele tem o seu número de telefone clonado então infelizmente isso é bom você saber isso tem sido mais recorrente até do que a gente gostaria de ouvir as pessoas estão clonando o número de telefone instala o whatsapp e pede o número de autenticação para poder fazer essa instalação como o número de mensagem de confirmação vem para o próprio telefone que está clonado, a pessoa acaba instalando o seu telefone WhatsApp e aí você provavelmente já perdeu. Por quê? Porque quando a pessoa faz isso, ela já usa aquele recurso do próprio WhatsApp para evitar esse tipo de clonagem e ele vai lá e faz um negócio chamado verificação em duas etapas. Agora eu vou te explicar como evitar esse tipo de problema. Se você estiver com o seu WhatsApp em mãos, acesse a área de menu deles e depois eu vou te dar um passo a passo. Daqui a pouco eu vou te explicar um passo a passo como fazer isso. Vamos só explicar então aqui o conceito primeiro, eu já já te mostro na prática. É, você vai criar um negócio chamado verificação em duas etapas. O que, que significa isso? Quando você instalar o seu WhatsApp ou a qualquer momento você pode acessar isso e ativar isso. Você vai fazer uma autenticação em duas etapas. A primeira etapa vai ser o que? Vai ser a instalação quando vem a confirmação para o seu número de telefone. A segunda etapa é quando você cria uma senha para instalar o seu whatsapp e aí o que vai acontecer de tempos em tempos o whatsapp vai te perguntar qual é essa senha essa senha ela é composta de seis caracteres numéricos e você vai colocar ela todas as vezes que o whatsapp pedir isso normalmente vai acontecer quando você fizer uma nova instalação dessa forma quem fizer a clonagem não vai conseguir porque ele não vai ter esse número e o outro momento é que ele vai pedir com uma certa frequência normalmente ele pede uma vez duas vezes por semana nas primeiras semanas e depois ele vai cada vez colocando isso com mais espaço de tempo uma vez a cada 15 dias uma vez a cada 20 dias mais ou menos isso isso é para trazer mais segurança para você e para garantir que o seu telefone não foi roubado dessa forma se alguém roubar o seu telefone e ficar utilizando o whatsapp quando pedir essa autenticação a pessoa não vai saber a informação Fica bloqueado o WhatsApp e assim traz mais segurança para você. Agora, bora parar de conversar, vamos para a prática ver como é que isso acontece, como que você pode ativar isso. Para que você possa utilizar o recurso de autenticação em duas etapas, você vai acessar o menu Ajustes ou Configurações, vai clicar no item Conta, vai acessar o item Confirmação em duas etapas e irá clicar no item Ativar agora você digitará uma senha contendo 6 números lembre-se essa informação não pode ser perdida mas caso você perca você depois terá o recurso de utilizar o e-mail caso você informe o endereço de e mail então digite sua senha com seis dígitos agora que você está no confirmação do seu pin você vai digitar novamente a mesma senha que você acabou de digitar agora você vai informar o seu endereço de e-mail caso você perca a sua senha. Lembre-se, é muito importante você adicionar essa conta de e-mail. Caso você esqueça o seu PIN, você terá essa informação a qualquer momento diretamente no seu e-mail. Agora que você digitou o seu e-mail, basta você clicar em seguinte para que você possa confirmar o seu endereço de e-mail. Pronto! Agora que você já terminou a confirmação em duas etapas, você não corre mais o risco, de, em caso de clonagem do seu número de telefone, perder o seu WhatsApp e dessa forma aplicar em golpe, tanto com a sua conta de WhatsApp como para os seus contatos do seu WhatsApp. Espero que eu tenha te ajudado um pouco mais a entender sobre essa questão de WhatsApp, como evitar que você tenha se clonado. Aqui na nossa empresa a gente já fez isso em todos os WhatsApps que nós temos, do meu telefone eu já fiz isso, inclusive dos meus pais. Como eles não entendem muito disso, eu já fiz isso para eles, e também digo isso para todas as pessoas próximas a mim que eu posso. Assim eu faço com que eles não tenham esse problema e evito que as pessoas que utilizam a agenda não me utilizem como referência para poder aplicar algum golpe em mim. Porque você sabe, eles clonam o WhatsApp, pedem dinheiro, e então eles além de danificar e de dar problema para a pessoa que eles clonaram, eles fazem isso também com a rede de contato.